Hoje eu vou fazer um react mais Ma... Que isso, mano Eu vou fazer um react isso daqui, ó Como que eu vou achar, ó Eu vou fazer isso daqui, ó Como, Como achar o vídeo do xinguês Primeiro você edita barra youtube Barra youtube, aqui Agora eu tenho que pesquisar 0, 1, 2, 9, 3 8, Aqui o gato burro Como ruim, arruma. É. Esse é o melhor vídeo do YouTube.